Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Balanço Geral. Gente, você está sentindo falta do Henrique aqui, né? 11:51, h 51 ótima tarde para você. O Henrique teve uma emergência em casa, gente. Precisou sair aqui rapidão, mas está tudo bem. Graças a Deus está tudo bem na casa do Henrique. E amanhã, se Deus quiser, ele tá de volta. Mas por enquanto eu fico com vocês no Balanço Geral dessa terça-feira. A gente vai até às 13h16 da tarde com muita informação. E antes de tudo, gente... Muito obrigado pelo carinho sempre, pela consideração. E você tem todo o coração e todo o esforço e suor da nossa equipe. Com um jornal especialíssimo para essa terça, hein? A gente começa falando que lá em Ciglândia, você tá feio. Cadeirante que precisa andar na cidade, tá enfrentando uma dificuldade danada. A situação no PSU, gente, é crítica. Tá vendo essa imagem aqui? É dificuldade enfrentada. Por quem anda em cadeira de rodas... Por quem tem alguma dificuldade de locomoção e encontra calçadas não.